Há muita gente que não entende, não entende este, o atual estado da internet dessa forma. E entende isto já como uma commodity a que tem direito, um bem, um serviço a que tem direito e que usam e exploram o seu prazer, mas sem se interrogar a fundo sobre o que é que estão ali a fazer, como é que eles chegaram. E é por isso que nós vemos diariamente aquelas pessoas que se arrependem de coisas que escreveram, de fotografias que publicaram, de comentários que fizeram, de. whatever. Não é? Temos, temos uma, uma sociedade muito crente que não lê os termos e condições. Ah, ningu é, ah ninguém lê os termos e condições, não é? Aliás, eu achei engraçado esta semana quando o Mark Zuckerberg esteve lá no Congresso norte-americano e o Senador Kennedy lhe diz, olha, eu acho isto tudo muito bonito, mas uh, o, seu, o seu user agreement sucks, <risos> pronto, it sucks, alguém lhe disse? It sucks, porque ele não leu, de certeza, são muitas páginas, não é? A gente carrega sempre F8, passa à frente e ninguém lê aquilo. Eu lembro-me de, uh, numa das formações que dava, eu dizia às pessoas, olhem, quando vocês colocam uma fotografia no Facebook, uh, vocês não perdem o direito à fotografia, como algumas pessoas dizem. A fotografia é a vossa, mas estão a dar igual direito ao Facebook e enquanto vocês tiverem a fotografia no Facebook o Facebook mantém esse direito e as pessoas dizem, não, não, a fotografia é minha ah, é, é sua mas também é deles ou seja, eles também têm direito a usá-la mas ninguém lê isso está lá escrito, mas ninguém lê